O remake todo nem teve esses Stars, ai, gente. O que aconteceu com o Nikolai quando ele saiu de Raccoon? Então, a gente não sabe, né? Ah, não, aqui tá bom. Gente, parem de, de elogiar esse jogo. Tô brincando. Isso pode dar ideias pra Capcom. Ah, eu vou assim mesmo. Dava pra pegar essa gravação da live e transformar em série. Ai, não sei não. Vamos ver. O pessoal ia espumar no YouTube. Ai, nossa, não. Eu jogo muito mal, gente. Eu tô fora. O negócio tá fazendo... O okay. Tá fazendo servidor depois é com alguns anos pra servidor privado, pra, mod pra jogar online. do é. Vocês viram ali o Irons, é a cutscene do Darkseid. informação para Umbrella. Olha lá, o RPD agora. É, iam falar que eu tô passando pano, né, pro jogo. Valeu, César! Obrigada pelo seu sub! Muito obrigada, tamo junto, gente! Vamos lá. Caraca, zumbi pra cacete aqui. Ela que tem uma granada! Olha aí. Fica bem bonitinho mesmo no PC. Não, ele fica bom no PC. Ele fica bem bonito mesmo. Tem levar vários É, porra. Ah. E é tipo assim, é o, é o início da infecção, né, tipo, é o pau torando. O, o início não, né, o, o ápice, quer dizer... Ah, tô trocando as palavras tudo, entendeu? É isso. Tem uns esquemas que você pode usar, né, o, o zumbi de escudo, não tem? Eu vou calar também dessa live pensando. Hum. Bota pra trás e bate, bota pra bater. Segura pra trás. Vou dar as do diferentes. Ah tá. Doggies. <risos> Doggies. NTX On aqui ó. Ai, ai. Recurra aqui, ó. É eu que pegar, então. O evento desse polícia. Alguém tá precisando Isso, mais? Que vai, vamos pegar. Intel ó, entramos na delegacia. Aqui lugar do helicóptero, ali que subiu? Acho que é? mas o mapa ele não é muito fiel não aqui ó o negócio do, do, do... Agora, agora sim é agora é então o mapa ele não é tão fiel mas City. We'll uh, mas é bem honesto assim bem eu não passar a passagem secreta aqui, não. Peraí, que eu tô. É, eles mudaram, né? Algumas coisas, Léo. Pois é. Mas eu acho bem honesto, assim, o mapa. Parecida que pandemônio. Vamos se acalmar aí, galera. Preciso de munição urgente. É, a gente já viu a delegacia de tudo que é jeito, né, gente? Também. A gente já viu. No uhum. Outbreak. Essa delegacia já foi mais visitada que. Nossa, que tudo na vida! Essa delegacia já foi mais visitada e. Que... sei lá, Nova York em filme de. Em filme de desastre. Descer aqui a escadinha. Ó, oh, ah, deixa eu ver. Ah. Aí, gente. Ó. Ah, cadê a porta? Foi visitada porque era um museu. A porta é só no remake. no No, no remake não tem a porta. Olha aí. Olha aí! Olha aí! Ih, chegou atrasado. Caralho, não lembrava é isso não. Sempre batendo no carro. Ah, no mas, carro. meu, difícil dirigir com um zumbi no seu camote, né? Já foi mais visitado do que na do que casa de corno. <risos> nesse nesse zumbi não é outro Leon. É o Matthew Mercer ainda. Não, é o Matthew é o Mercier. Delta team, your priorities have changed. Ou é o Matthew Mercer ali? Não deu pra entender muito a voz, tava bem baixinha. Eu sei que a Alison Kurt faz a Claire. É legal que passa por vários momentos, né? <coughs> O jogo passa por vários momentos, né? Eu quero meu rifle. Olha lá, Alinho, dá pra matar ele? Estão matando ele já, ó. Matar? Eu acho que ele vai fugir. Eu acho que é o Matthew Mercer, pela voz. Eu acho que é o Matthew Mercer. É, ele fugiu. Eita, encontre o polícia, Ai, Pegue o charuto e lhe dê o estilingue. A gente tem que entrar aqui, né? Ai, mano, estamos aqui atrás. Junta nós aqui. Aqui, ó, pra gente abrir isso aqui Agora sim, matar o Liam? tá fugindo. E Ih, eu não tenho munição. Tem munição, ah, achei. Aqui tem munição. Caraca, gente. Meu olho, essa hora está ficando cansado. Calma, ele quer caraca. E no final, a gente vai fazer o quê? A gente vai se amigar com o Leon ou a gente vai vai matar ele? tá vamos pensando a respeito aí, hein? Porque matar o Leon dá um trampo da porra. A gente vai ter que usar o spray aqui. Não pegou em você, É, matar o Linho é mó difícil. Valeu, Redfield! Obrigada pelo resub Oito meses, tá quase nascendo, hein? Ué, esse viral aí não entendi, eu não Só uma vez diz o jogo que eu vou ser infectado. Hã? Se eu antiviral aí, não sei pra que que tem o jogo. Só de você é uma vez, Ih, vocês viram? Ó, eles estão.. You're on your own, falou que a gente tá por nossa conta agora, porra... É assim que a Umbrella trata, tá vendo? Daí quando você, você decide se unir com o Leon, é, o, esse, é, esses soldados da USS, eles falam, ah, bom, é isso, a gente vai... A gente vai atrás da Umbrella agora, tipo, eles <risos> ficam putz com a Umbrella. Então, ainda dá pra ser canônica. Aquelas né? ainda dá pra ser canônica. Ih, vou morrer. Ai, eu não consegui enxergar. Tem que matar para impedir que Infinite Darkness aconteça. <risos> Morri. Morri. O bagulho está posto está Ai, gente. Meu Chegamos em Alan Wake, gente, nem consigo olhar agora, mas. Eu prometo que logo logo eu olho, tá? Vamos. Vamos indo aqui. What the hell is that noise? Sounds like a chopper. Extraction? É, extraction, né, sim. É, extraction, sim. Ah, pensei que era amiguinho nosso. Pensei que era o Spectre, porra. Tá vivo ainda, tá? Tem que matar o Liam pra não salvar a Ashley. Eu tô dispersando. Be careful, Momami. Be careful, Momami. Uh! O antiviral que eu não entendi, isso. Você usa como? Só. Não, às vezes usa zumbi meat infecta, mas.. A gente não tá. Pensando, só viu uma não, vez só. no início, só? É, pois é. É a extração, sim. Pode confiar, amiguinho. Oh, Nossa, 10 horas já. Mas ah, achei que era a Não tem nem missão, Como é que eu faço? Ah, tem umas munições espalhadas por aí. Ó, oh, tem pressão the ali. Yeah? Força. Maldito, morreu. Marri! Ali a casa da Jill é aqui, ó. No 3 Remake, Ali em cima a casa da Jill. aonde é Ali em cima da escada ali. Esse prédio aí, igualzinho. Aquela pula da escada lá. Não era pra ter Tyrant nesses tubos? Na verdade, o Tyrant foi pra outro lugar, gente. Uhum. O Tyrant, na verdade, ele não é despachado aqui, é só um que é despachado aqui, né? Mas os céus de Raccoon City estavam muito povoados, né? Como dá pra perceber. Preciso de munição. a gente já precisa de munição. Tem uma, uma shotinha aqui enquanto é isso. Cadê a galera? Eu vou curar vocês. Construi, I fixed. Estagla, <risos> cara de palhaço. Nossa, onde ele foi? Meu Deus, que bicho rápido! Caraca! Meu Deus! Eu quero uma metralhadora! Eu quero muito uma Na metralhadora! É que você mais, né? Tudo bem, eu pego. Chegou o que... NPC, é, mano lá. caralho. Preciso de não vou conseguir matar o mano com o shotgun, não. É sobre isso. Meu Deus, essa tela tremendo me dá um desespero, que só por Jesus. Ai, Jesus, viu? Onde tinha uma data aqui pra coletar? Aqui, ó. Nessa Peraí que eu tô meio bugado. Ah, eu não quero rifle Quero minha metralhadora Deixa um rifle aqui Vou pegar a shotgun de novo Já tá trimilicando pra caralho Ai, achei! Ai, Glória! Ô, oh, Glória! Eita, Glória! Eita, Glória! Cadê a... Onde era a munição? Achei. Achei um spray aqui. Quer curar Eu Peraí, vou eu só matar os caras aqui. Nossa, o cara tava paradão ali, tipo, olhando ali, tipo, o que eu vou fazer? O que que eu tenho que matar? O cara tá tipo o que que eu tenho que matar? Eita glória, eita glória! Oliveira, vem aqui, tem uma erva. Aqui, ó, Oliveira, tem uma erva aqui. E você tá na capa do Batman. Se fizer um puro também, tem um spray aqui. Eu acho que por enquanto não precisa, a gente tá com energia pra metade, né? Oi, Jean, boa noite! Aí. Quando ele se joga é muito engraçado... Onde é que eu tô? Nossa, quando eu trimilica demais a tela Meu olho sofre viu? É legal o jeito que o zumbi chega, né? Oi, cheguei Então está munição Where did he go? He's so fast Forget it, let's just get to a safe house. Ai. Ah, eu acho que eu tô lembrando dessa parte. Eu acho que eu tô lembrando dessa Cara, o parte. Vamos salvar por aí, galera, Junto não Tô aqui, tô aqui, tô aqui. Ih, eu sei sem querer. Aí, munição, munição, glória! Eita, glória! Eita, glória! Caraca! Demônio. Como é que eu tô morrendo? Valeu, Cedrinho! Muito obrigada pelo sub. Muito obrigada pelo seu prime. Tamo junto. Ó oh, a trilha, gente. Olha a música, gente. Tô chocada. Tô passada chocada. Meu Deus! Gente, eu já não tô enxergando direito, mas... Jesus! Ai, tô morrendo. Alguém quer, quer, quer cura aí? só aqui. Vou curar a gente, tá? Porque tá perto É, a trilha é boa, né? Morre, demônio. Vou pegar munição. Capcom, corre aqui. Parece a música do Separate Ways. Ah, eu não lembro. Não sei, não, sei, não lembro qual agora, mas. Ah, tudo, tudo, tudo, tudo, tudo. É verdade, é verdade. Os batuque, né, do, do Separate Ways. Fala que é os batuque. Ai, ah, treme muito. Tá cheio para matar o cara. Trem de É. Eita glória, eita glória! Revive, revive! Oliveira, morto! Oh, tá pisando, Oliveira! Comigo também. A gente veio pra reclamar no fim e aclamamos. Ah, por isso que a audiência diminuiu, né? Porque as pessoas gostaram e resolveram embora. Né, gente? É isso. Espera eu já vou te curar. Porque eu tô sangrando aqui. Eu tenho que parar de sangrar antes. Sim, gente lá tá para Ih, entrou um. cabelo um cara aqui? E me matou. Espera só um pouquinho, dá tempo de eu. Cadê meu, meu papel? Tô com o nariz escorrendo. E não tenho papel. Tô um papel? Não tem aí algum de, de, que você usa pra limpar o óculos? É, nossa. Assim. Tá. Então vou ficar pra trás aqui enquanto isso, porque tá feio o negócio aqui. É só pra comprar o jogo. Não, é que quando é pra reclamar, daí todo mundo fica. Mas pra falar bem, aí todo mundo vai embora. Obrigada, amor. Vou fazer duas vezes aqui. Gente, só um minuto, tá? Só pra eu poder me coisar aqui. Oi, Kim. Vai na manga. Justiça e Farcawata nessa live, é isso mesmo? Ai, gente, a gente bateu a meta, mas não tá dando. Desculpa, tá? Ó, SpecOps aqui, ó. Gente, a gente bateu a meta e eu não... Não consegui mudar, tá? Vamos assim mesmo. Eita! Caralho, ele voltou lá ah. do Hunter São Minha. Hã? voltou lá do Hunter, é do início do Hunter? É não, não, aqui tem mais. Aqui tem mais. PD, gente, aqui. Ai, um zumbi me matou. Boa noite, carneiro. Tudo bom. Frente, olhe para o lado, olhe para o da vaca. Cadê eu? Cadê meu corpo, meu cadáver? Valeu, valeu. Quem que tá me atirando nessa caralha? Que coisa! Tem que descobrir quem que tá me atirando. O cara da direita, deixa eu ver. É direita? Ah, Ela ah, já morreu. Já, ó. ah tá. Olhando o ali, ó. Vocês viram a loja licores ali, ó. Ah, o zumbi subita... tá. Nossa, É só falar que fiquei infectado. Ih, peraí, peraí. Não tem vacina. Tem? E eu também, eu também. Deixa eu aí. Me curei, me curei, me curei, eu acho. Ih, caralho, três zumbi, velho. Muito rápido. Ih, eu também tô virando. Usa logo, usa logo. Eu não tenho. Reviver, ó. Ué, eu pensei que eu tinha me curado, eu não tinha o negócio do. Te... Ah, não. Ah, eu tinha também, tô... cadê? Mata eu aí, gente. Valeu. Ah, Dá pra reviver depois, mas é isso aí. Beleza. A Rukas é, é, é pra lá, o oh, oh, Tactician, é outra rua. Mas ali, Kors, é que é perto do RPD, né? We can buy some time in there. <risos> <risos> aqui, ó, propaganda do Kena, aqui, ó, no ônibus. Cadê, cadê, cadê? cadê? É, ela lá. Compra, vende, troca. <risos> nossa, né, tem que ver. Vou apertar o botão ali. Ué, matou? Peraí. Peraí, deixa eu reviver ele ali. Caralho, você tá com a nossa granada ali, tá então me ignorando. Ih, chegou outro, tem dois. Sim. Caraca, ele é lá no telhado, bugou lá. Caiu. Meu Deus, acabou minha munição, Cris. onde tem Ah tá. pegou, me pegou. O gritinho da. da. da, da Berta é maravilhoso. É legal quando você joga com a Foraise, eu lembro que tinha o um esquema de jogar com a Foray's e aí você infecta um e o outro. Aí eles ficam se atacando. Eles ficam se batendo. O pessoal fazia esse esquema. Foi. E aí eu lembro que o pessoal fazia esse esquema. Ficava. botava. Jogava com a Forey's e pegava e infectava os dois e eles ficavam se batendo. Linha de tarde. É e olha lá, tá vendo? Abandonaram! Abandonaram! Fomos abandonados pela Umbrella! Ai, meu olho já tá desesperado já. É nóis! Mas... jogo é grande pra zerar? que é mais uma fase?